Bom dia povo, olha como prometi a vocês Agora são 6 e 11 por aí da manhã, hoje é quinta-feira E vou mostrar a vocês agora, Ó, os meninos estão acordados desde as 4 e meia da manhã Mas Verônica, 4 e meia sim, por quê? Porque são 4, não sei se vocês estão me vendo aí, mas estou levantando aqui Sim. Ah, não repara também minha cara inchada, não, tá? Porque eu também tô levantando agora e só não sei se hoje é um bom dia pra gravar, porque pelo visto tá todo mundo estressado, mas vamos lá, vamos procurar aí agora. Já tô ouvindo o barulho aqui de, de, de água. Ó. Esse é Andrew. Quem tá no banho? Aparece aí. Ei, Andrew, não! Aparece a cabeça aí, Anthony. <risos> Ó. É, é Minha Vida em Panamá. Gama, Eu? vou estar mostrando boy? Não estou mostrando boy, estou mostrando você Então, ó, esse, o Endro já está listo, tá? O Endro já está pronto desde a, o Ender é o Antiguo primeiro as dia eras mitológicas Hã? Antiguo, as eras mitológicas É eu não entendi não o que ele falou, mas tudo bem A Brenda... não, minha vida em Panamá A Brenda... Olá! Ó, a Brenda também já está lista ah, vamos procurar mais alguém aqui ah, esse é, gente, o Enzo O Enzo é o que mais enrola o meio de campo o Enzo é um amor de pessoa O Enzo é o que mais enrola o meio de campo, ó Porque eles têm que sair 6 e 16 mais ou menos Então Sim. já, ó, já são 6 e 11 E o bonito que acorda tarde eu, eu fico pronto Ó, ele Acorda fica... é tarde, a pessoa quer me acordar 4 h 30 Eu volto a dormir e levanto 5, 5 h 20 Olha isso, gente, então E ele até tá se arrumando isso aqui é a gata, ó. a casa é uma zona mesmo, porque essa é Sasha, Sasha, só fica aí, Sasha não faz nada mesmo, e... e é isso aí, então agora vai eu vou me aprontar também, né, pra poder levar eles e vocês vão ver também, a gente vai você. sozinho? Não, eu levo vocês, que eu vou até, eu vou até comprar, pão. agora, não, agora, agora eles vão sozinho, não, meu amor, eu sei, agora vai sozinho, você Mas... deixa a gente no ponto de ônibus, vai embora, comprar pãozinho só pra você, e a gente lá. Não, não, gente, é porque meus filhos, eles têm frescura de que Ah, não tem mortadela? Não vou comer pão Não tem isso? Não vou comer pão Então, meu filho, você não vai comer e, Mas aí agora eu vou me trocar Porque aí eu levo eles lá no, no ponto para pegarem o um ônibus Antes, no início, aí eu levava eles, essas coisas todas E ah, fala aqui, Andrew, Andrew fala para eles aqui Como é que é o ônibus, meu filho? O ônibus é vazinho, né? Você não. O ônibus tá cheio e eles querem, Forçando, dizer, o motorista vai lá estacionar pra mais gente entrar, aí fica apertando vai. E o ônibus é grande, mas o ônibus grande, é grande É, é grandão, né? Bate aqui, ó, o ônibus Ô, <risos> Enzo, fala com eles aqui, como é que você, como é que você fica no ônibus, meu filho? Vai o ônibus é bem baixo e o Enzo e o Leandro sofrem no ônibus, ele tem que ficar Não sofre, não sofre meu filho porque eles são bem altos. Então, quem não sofre os gêmeos, né, gêmeos? <risos> os Gêmeos que não sabem, gente, que eles são baixinho, né? E baixinho igual a mãe. Então é isso aí, gente. Já mostrei um pouquinho, não sei mais onde a venda tá. O Anthony continua lá no banho. Ah, esse aí também, gente. Esse aí é outro que atrasa o meio de campo todinho. Porque ele que é o primeiro que bota o telefone pra, o, o relógio dele pra despertar. Filho, você gosta do ônibus? Porque eu não gostaria O ônibus, do jeito de eu ir? Cheio, vazio, bacana. Vazio, né? Ah, ah, o ônibus que você pega é vazio? Cara. Não, ah. você perguntou se eu gosto do ônibus cheio ou vazio, falei vazio. Não, não, o ônibus ponto cheio é vazio. Então tá, olha! olha. Esse é o um bonitão de mãe. A Brenda... Gente, a Brenda é a mais confortada que tem, né Brenda? A mais organizada. É a mais organizada que tem a Brenda. Então, Brenda, vocês vão ver sempre assim, ó. É se arrumando rápido, é ajeitando as coisas dela todinha. Filha, fala da sua nota um pouquinho. Minhas notas, eu não vou falar, eu vou mostrar. Eita! Nossa, as notas, porque no começo até tinha dificuldade, né? Mas agora, eu acho que tá de vez, tá? Ignora, ignora a letra e foca no número. Peraí, é. Deixa eu focar alguma coisa aqui, mas na foto que eu não botei, difícil. Hein? Bom, ah, então tá bom. E filha, como é que você vai ah. tá se saindo no espanhol? No espanhol? É ainda misturando português com espanhol, né? Sempre, sempre. Aí tá a falando. professora de matemática teve a capacidade de olhar para mim e falou que eu falo com ela em português. Uau, mas filha, fala com ela que, que, que matemática é língua universal, então é, mas nem, mas nem essa língua universal tá dando conta ultimamente. Ó, gente, os meninos, ó. Oh, aí, gente, olha o. Que horas são, Andrew? <risos> não, 11 16 6h16, olha o bonito aí, cadê ó. a originalidade. Agora já estou lista, já para levar eles. E eles estão aí, ó. Ainda, ó. Entra, ele já está pronto. Ainda não, estou pronto. me Gente, vira que coisa linda é de mãe. <risos> olha, olha isso. Cara. O Enzo reclama. Se faz, olha, o Enzo uma blusa normal, eu não estaria larga. Gente. Estamos comando na escola. Gente, o Enzo tá com esse short por quê, Enzo? Pra ficar aqui? É a educação física, tá, Não, gente? Eu, eu Meu tô tô é pra ficar aqui mesmo. Não. Não é nada, gente. É porque a é educação física. Educação e... física foi ontem. E por que, que você tá com esse short Ô, Cara, Você tá ouvindo o que eu tô falando? Você fala direito comigo, hein? É pra ficar aqui pra blusa. É sério? Ah. Ah. Então é assim, gente, ó. Mas é geralmente é. quando vai pra educação física. Fiz um Militão de mãe. Brenda, cadê você? Brenda tá lá fora. então fora. E a Brenda já tá lá fora. Andrew, segura, vai fazer um videozinho aí que eu vou pegar Entendi, o dinheiro gente. de volta. Andrew, pode vídeo. Você tá querendo estragar seu canal? Olha, a Sasha. Cuidado. passa logo. Gente, eu vou mostrar a parte de fora da casa. Olha aí. Deixa que sacar tá o nosso quintalzinho. Gente, pra vocês que não estão vendo, o Brenda tá ali, ó. Brenda, dá um tchau. Brenda. Dá um tchauzinho para câmera. Gente, olha isso. Umas plantações de... Hum, delícia. Você pode botar aqui, ó, o um narizinho. Hum, hum, hum. Mãe? Mãe? Por favor. Não consta. Ainda, o que, que você fez? que você fez? Como eu sempre falei, gente, a Bruna a sempre fica cinco passos à frente já. E os meninos estão lá, né? Ai, como sempre. Que horas já, que horas já tem, Enzo? Que horas já são? 6h28. Olha, 6h28, gente. Ela tá, tá saindo desde às 6, 6, 6 horas no máximo. 6 horas era pra... E, como sempre, viu, que eu falei com vocês? Anthony e Enzo. Pontualidade zero. Sempre lá. É, pontualidade zero. E agora eu vou levar eles... Até lá o ponto para eles pegarem um ônibus Enquanto eu vou no Tendo comprar pão para eles Ah, que fala em pão de novo, conforme vocês ouviram aí de manhã Não come agora não, mas quando chega Come em pão, é por isso Tem que chamar Toda hora tem que chamar, e só assim Bora rapazes Agora, agora, agora é a água Coisa linda de mãe Passa logo o a de Sacha e você entra ali, listo? No. Não. de novo. Vamos, tô te esperando aqui fora, hein? Ó, e o Enzo, e o Enzo sempre vai assim, Enzo, vira aí. O Enzo sempre vai assim, A gente, se preparando na rua, porque, tadinho do bichinho, desde quatro e meia não tem como ele se arrumar, não sei como, mas ainda não dá tempo dele se arrumar. Aí ele sempre vai botar na gravata na rua. Corbata. Não é corbata? Eu só corbata. Corbata. Esse seu cabelo da tá penteado, meu filho. Eu passo a mão. Meu Deus. Olha, nem tempo de pentear o cabelo, ele tem. E vamos lá de novo chamar o Anto, né? porque eu tem que ficar em cima. Ei, Anthony. Meu filho, escovando os dente ainda! Claro Ixi! Sim! Ah, todo mundo caga, né, gente? Não oh, sai. E os meninos já ficam todos lá na frente. E até esperar o outro bonitão. Ó, oh, já estão tudo ali, ó. Oh. Vamos, rapazes. E é assim, gente. Então tá aí o vídeo de vocês é aí, correria, essa correria todos os dias. É essa correria todos os dias que eu falo com vocês desde quatro e meia da manhã. E é isso aí, é de segunda a sexta.